Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente! Bom, uma das coisas que dependendo do organismo pode fazer aumentar os quilos do seu corpo é o consumo de bebida alcoólica. Se você tem problema de aumentar o peso, então é melhor você parar de consumir bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica tem muitas calorias e além da bebida alcoólica, não deixar de ser um tipo de droga legalizada. Em outras palavras, reduzem o metabolismo. E o pior, faz a dificuldade de queimar calorias, o que pode aumentar as cores do seu corpo e aumentar os quilos.